WhatsApp para casa lotérica é importante até onde? Já falamos em outros vídeos o quanto você pode ganhar de dinheiro com isso. Mas muitos lotéricos não sabem por onde começar e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo agora. Vamos comigo? Vamos lá? Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também o fundador da Adora Soft. A Adora Soft é uma empresa que desenvolve sistemas para casas lotéricas e nós estamos criando conteúdos do WhatsApp para trazer para você poder ampliar suas vendas cada dia mais. As casas lotéricas já têm utilizado o WhatsApp, mas muitas vezes você ainda não começou. E aqui eu vou te dar as dicas de como você deve começar para que você tenha um bom direcionamento e tenha bons resultados com ele. A primeira dica que eu quero te dar é compre um chip específico para a casa lotérica para ser utilizado tanto para fazer ligações como até mesmo para usar no WhatsApp. A minha dica é essa porque se você ficar utilizando dos seus contatos pessoais você vai acabar misturando muitas coisas e fora do horário comercial você pode receber ligações. A minha dica ou até mesmo mensagens. Então a minha dica aqui é para você, compre um chip para sua casa lotérica. Que seja pré-pago não tem problema, até porque é um telefone que você quase não vai fazer ligações. Depois disso, você instala o WhatsApp num celular exclusivo para a sua casa lotérica. Pode ser o mais simples de todos, não se preocupe com isso, até porque você pode utilizar o WhatsApp dentro do próprio computador que você pode mandar mensagens por ali, então isso não vai te afetar em nada. Não precisa ser um telefone de última geração. Instala o WhatsApp faz a, a, a conta direcionada para esse número que você contratou e faz essa conta já direto no WhatsApp Business. Por quê? Porque com isso você vai ter uma série de vantagens, uma série de benefícios que só o WhatsApp Business vai te dar. Em primeiro lugar, você vai ter um perfil empresarial. Depois disso, você tem a vantagem de poder ter informações direcionadas e segmentadas por cliente, por categoria, entre outras informações. Inclusive, nós já fizemos um vídeo falando das vantagens do whatsapp business pode clicar aqui nesse card que você vai ter acesso a ele depois que você criou essa conta é importante você especificar um horário do dia ou os horários do dia que você vai utilizar tanto para enviar mensagens como para receber mensagens inclusive aqui já vai uma nova dica para você estruture isso de forma que você tenha sempre a permanência dos mesmos horários ou seja você tem uma disciplina poder fazer isso por exemplo vamos supor que você criou uma lista de transmissão para enviar resultados e aí você envia resultado para essas pessoas então tenha sempre em mente que se sua lotérica abre às 8 horas até as 8 e 5 você tem que enviar essas informações para o seu público dessa forma ele se acostuma em ter essas informações e ele sabe que pode contar com o seu canal com a sua casa lotérica para receber esse conteúdo além disso é importante você também especificar o horário que você vai ler essas mensagens de retorno. Por exemplo, vamos supor que você enviou para ele às 8 e 15 da manhã a mensagem que a Mega Sena está acumulada. Ora, se você mandou a mensagem, provavelmente virão algumas perguntas, ou até mesmo pedidos de bolões, ou pedidos de jogos em relação a deixar separado, ou até mesmo em deixar pronto para ele que ele vai passar e pegar na sua casa lotérica. Ora, se você fez essa mensagem às 8 horas da manhã, a minha dica é que antes do horário de almoço, você passe novamente no seu WhatsApp, deixe reservado ali entre 5 e 10 minutos para poder dar resposta para essas pessoas. Por quê? Se você quer engajar o seu público, é importante você dar atenção a ele, e muito cuidado, sempre que você for falar com eles, fale um a um, trate eles de uma maneira personalizada, pois é isso que vai fazer ele prestar atenção em você. Aliás, e afinal, casas lotéricas nós temos muitas, e o produto e o serviço são os mesmos praticamente. O que vai mudar um do outro é o atendimento. E agora a gente tem um canal ainda de internet que se tornou um concorrente nosso e a gente tem que ganhar dele e é no atendimento que a gente faz isso. Então faça o seu cliente se sentir único, se sentir especial, se sentir diferenciado porque é isso que vai atrair ele para você, ok? Esses são os primeiros passos que eu te dou de dica para você poder fazer no WhatsApp e ter mais sucesso e realizar mais vendas no seu negócio.